E o Superior Tribunal de Justiça definiu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1113, a primeira sessão estabeleceu três teses relativas ao cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, nas operações de compra e venda. A primeira tese estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O segundo entendimento fixado foi de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Terceiro, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.